Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos a mais um jogo aqui no canal, desta vez temos Sekiro Shadow Die Twice. Ora, temos um jogo feito pela Front Software e publicado pela Activision, um jogo que o pessoal fala ser muito difícil, Uma semelhança um pouco à semelhança do Dark Soul, mas na vertente de Samurai. Eu vou por aqui, eu já entrei no jogo, por isso é que tenho aqui o carregar e continuar. Eu vou por aqui já, novo jogo, para começar desde o início. O jogo está espetacular! Espetacular! Uh, tive ali só uma parte, ao início, estava acho que numa gruta. Uma gruta, se não me engano. Esta parte aqui eu já vi. Vamos calar para vocês verem. <risos> 山深いアシナの国にも燃え広がる A sair, o gás não tem olho. Olha, estou a ver. Não tinha reparado Quem que o gás não tinha olho. Niturino que sente. para eu, eu quando comecei o. O início do jogo não tinha colocado ali nas punições, só agora é que coloquei. Deixei estar na mesma voz em japonês, acho que fica porreiro. Mas mudei as legendas para português. Estava em inglês. Corta bem! nem procura o Oh. Eu não sei o que é Aquele de A é o que O Esta parte aqui ainda não percebi. Ele diz o... o... o... Para tipo, olhar e não sei o que, para ver que é o mestre, mas não, não chegou a mostrar. Calcula que agora... Agora vamos, vamos estar tipo, dentro de uma... Acho que era dentro de uma garota. No <Source> Está muito fixe Aqui uma mulher que ainda não sei quem é também Esta cena aqui se fosse em 3D Acabas espetacular. É ver os flocos de neve ali sobrevoarem sei que estava a entrar. se entrar Abre os teus olhos Pelo bem do seu mestre o meu mestre quer é então o tal garoto. Ok. E yeah, aí, eu depois aqui. Quando eu me levantei. Ah, o gajo tem, tem uma cena também. Vai eu vou mostrar agora aqui. O gajo tem uma, uma mancha na cara? Tipo no, no olho? Primeira vez que vindo, eu pensei que fosse. sei lá, sujo, de cinzas, alguma cena assim. Não, parece mesmo uma, uma mancha. Tipo mancha nascença. E depois apanha ali. É estranho porque apanha ali toda aquela zona do cabelo. Aquela mancha para trás está cinzento. Do outro lado está preto, normal. Mas já. Yeah. Agora, vou pegar o Inter. Carta ornamental. Ok, pular. Mas não corre? Não, agacha-se. Pular junto à parede. É! Ah! Uh! Okay, reservatório da China. Oi oi ui, ui. Hum. É encostar a parede okay. desencostar-se hum. não me parece boa ideia ok espiar opa três gajos ok uh, furtividade ah sim porque eu não tenho eu não tenho espada né? ou não será que tem alguma arma Avança a ser agachado e conteúdo dos arbustos sobre os pisos. Você... Ah, você não tem espada no momento, evite os inimigos usando frutividade e siga para a torre da lua. Ok, aquela torre está ali à frente. Quando você estiver prestes a ser os marcadores aparecerão nos seus inimigos. Ok. Agora agachado. Hehehehe. Amarramos isso, não preocupa ninguém. Aí? O que eu faço ali? Hã? Ah, Bisbilhotar? Está ah, bem claro de hoje. Verdade. herdeiro divino deve estar usando a luz para ler de novo, ah, é? Uma criança, sinto pena pelo garoto. Eu também, mas o Lord Genishiro deve perceber um bom motivo. Ok, então é um garoto que a gente vai tentar safar daqui. Agora precisávamos a de encontrar o mar, mas não estamos tramados, não é? Vamos embora. Para perto da bandeira, pendurse, se que senhora. Ui, não caias. Não caias, que é alto, caralho. Soltar. Ai, nossa. Aquela barra ali embaixo, no canto inferior direito, direita à esquerda é a nossa... Ui, Peraí, aí, aí. Subir, x. É É a nossa energia? Estamos bem, estamos! Ui! Está uma coisa lá embaixo? Não! Não! Uh, Sendo a nossa energia, temos muita pouca energia mesmo! Ah, que giro! Gastante, agarra garras. Ah, Está bem, subir! Uh, ah, é para aqui! Ah, foi rápido, quer chegar! Agarra-te aí! Boa. Não Estamos rápido O puto O puto que é o nosso mestre né? Te argumento Fez <risos> muito bem vir até aqui Então tem que ser né? o meu mestre O lobo Havia um gajo que também Era o, era o lobo Um gajo do The Witch. The Witcher Witcher 3 tinha qualquer coisa relacionado com o um. quer dizer, até é próprio logo, tipo, tipo o, o Jeric, Jeric, como é nome dela. Javier, Javier, Javier, ver assim. o nome dele rivia Jeric, rivia como <coughs> <Mi> espada! <coughs> <shriek> Kusabimaru. Kusabimaru. No katana da Kusabimaru. <shriek> no katana katana da Sujo no Yakujo Nistanai Inotio Toshi Ware Nitskayo. E Há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, se o nosso pai nos mostrou a criança e depois isto começou a ser. Most... Não, não houve um salto temporal tipo de 20 anos. Como é que aquele é é puto tem 20 anos? Não tem, né Mas acho que ao início. Houve assim tipo um salto temporal de 20 anos. Pega isso. Isto. Pastilhas? Pastilhas? Não dá para pôr ali. Ah não tem nada. O que é que está a pastilha? O equipamento precisa trocar equipamentos. Ah, posso pôr aqui. Pastilha! Uma pastilhazinha! Isto. O pequeno Buda do tamanho de um palmo pode ser usado várias vezes O lobo o carrega consigo Os cantos são arredondados e gasta este Buda é usado para levar o usuário para o último ídolo dos escultores e Ah, fixe Mas peraí, peraí, vamos pôr Tipo aqui no final Ai que estúpido E E Fiz aqui Sei lá, setinhas e coisas de energia se calhar Isto está bloqueado porquê? Então, à medida que vamos evoluindo À medida que vamos subindo... Ui, não fazes barulho Não fazes isso Ok Aqui, pronto Aqui Sim. Tem Mais coisas para dar Ei Para dar Uma cabaça com água medicinal Ah, nice Nice, nice, nice é, tipo que o cabelo De um lado, um lado branco, do um lado preto. noite, <risos> um <lado> <risos> é, pá. noite. Já fizemos o castelo da China. Já. Ok, agora para já então vamos a usar a cabaça Não, tá, temos que... Tá bem. Temos que, temos que por pôr... E... Ah, e... Oh, metade de energia, então isto é o que a pastilha? Ah, também, também para energia? Ah, mas vai enchendo, não é que mal? Estou até tipo instantânea Esta vai enchendo, ok, nice Ui, é logo assim. O Shinobi busca quebrar a postura do inimigo, o ataque de uma maneira a fazer. Quando a postura do inimigo quebra, ele fica vulnerável logo ao portal do Shinobi. Senhor, atacar e para quebrar, ok. Vamos lá. Isso Agora... está? já, já! já. É logo... Ui, vem lá outra. Jesus! Mas é forte, menino! Senhora! Gostei! Oh, oh, oh, oh, oh! Ei, ei, ei! Pois oh, estava escondido, né? Às vezes atacar novas. Ah, não posso atacar agora? Recolher ataques de outra forma. Ok, ele Bem, já sei, já sei. Estás a atacar quem? Estou aqui, ó oh, estúpido! Ah! Pois é! Pois é, bebê! Dá, dá. mexe Mestre mexe deixa ver, corta pelo pelo. Uh, travando a mirando-sol, matando. aí yeah, isso, isso é o normal em todos os jogos. É eu! Uma vez os dois? Se eu fosse só aqui. mas só um? Ahá! Estúpido! vai morrer sozinho. Ah lá, anda lá, eu não tenho o tempo todo. <risos> Agá, agá. Tem hipótese que tem pô. Uou, ou, ou, ou, tu és de kills, né? <coughs> <risos> Easy. Não sei onde é que está a dificuldade isto, mas está bem. Talvez nos bosses. Talvez nos bosses haja mais... Oi? Líder se giro. Opa! Falar em bosses. Um contra-acorte pode ser realizado, imediatamente podes repelir um ataque. Ok, permitindo -te causar dano à postura, sem dar ao inimigo tempo para se recuperar. Portanto, quando o ataque atingir, tento logo... Ok, a percebi. Ui, oi, oi, oi, Ui Ui oi, oi, oi, Oh, oi, yeah, não oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mata o oi, oi, oi, oi, oi, ah, o gajo tem uma bolinha lá em cima. Agora ali na imagem tem duas Lá em cima? Ok. quantidade de golpes mortais para matar ninguém é indicado para os xixi dos vermelhos. Ok, ok, ok. Ai! Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. ai. Ui, não estou a gostar disto, não estou a gostar disto. Não estou a gostar. Ai, graças! Morte! Ah porcaria! Ok. Um, mas o gajo não defendeu agora ali no final porque? Ah merda! Pá. Ah, agora tenho que fazer estes todos outra vez? Este ah, é logo os spark, está a olhar de perto de Estes aqui são para aqui de funk é um Tu! <risos> Bora, mora, mora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pois é, meu menino. Sou, sou Cristiano Ronaldo Samorus. Ui, ui, esqueci-me que isto tem é dois. Ok. Ok, já se poste. Já posto, adeus Marivor. Vamos lá, o gajo tem que ter cuidado. Não tem, tenho... ah, tem uma cabaça curativa. Nice, não sabia disso. Olá, olha, isso. Aposto, agora. Então não? Ah! Estava a ver ah, Oh! Sim! Sim! É um unicorte, Caralho! Tem um unicorte! Posso abrir isto? Não há por este lado, ok Tiveste hipótese, cabrão! Ué, Não é abre aqui? Ah! Não! não passou nada! Minha decisão de joga o seu inimigo... Ih! fixe! Espera aí! Espera aí! É porreiro! A gente pode atirar cinzas para as caras dos gays, então peraí, vamos pôr isto por este aqui. Se é melhor deixar aquele ali aqui, nem né? Ai sim, vamos pôr nas cinzas. Posso ir para ali? Pois é, salva. Conseguimos que indo, mas oh, peraí, é para ali que eu tenho que ir, não? Ah, posso passar ali por cima. Mano, mano, mano. Uh, hum? fosse embaixo da ponte, temos ordem para vigiar. A segurança está sendo forçada. Em... Logo estaremos em guerra. Ok. Ui, uh, está ali. aquela merda! Quase modo do Samurai, não? What the fuck? Isso é um sapo gigante, ou que era essas? Uh, ok, pendurar... Para ali tem que ir, deve ser, tem ali coisas. Largarem. Muito bem. Quer é isto? Vamos continuar. Ok. Fui. É para aqui? Não é para ali? Ali havia qualquer coisa não era? Não? Agora já não dá para subir Ah, ok uh, Embaixo? Embaixo não há nada Inspecionar, uh, chamar o do apito de Junko Está <risos> <risos> é bem menino? Cuidado ah, ele também é um ninja. Ninja não, samurai. caminho, faz tarde. Hum. Nada a única resposta. Não, não percebo o que é que querem fazer ao medo Vai ser é outro lado a sair Talvez vezes é? esconder algum lugar O que é que você acha que você desejar O que é que, é? que eu desejar? Claro, então sei que é o é? é um mestre Em frente, então, vamos embora O <risos> gajo não corre mais do que isto Era é também normal, não é? Ui, tem ali um gajo? Resumo que ele, já um espantalho. Ah. no bozen eu Ok, mais uma luta. Bora lá. Samane. Samane. Ok. este cálculo seja um bocadinho mais difícil. Já mata a Nobre, se nobre se encontra no nosso caminho. Está aqui mais alguém? Achei que ui. O que eu acho? Oi, oi, oi, oi. O que era aquela merda? Eu preciso daquela mão! The... mão esquerda? Espera aí, ele puxa, ele puxa! Filho de uma égua! Mas Eu tenho oferecer. Eu tenho mais uma mão. Ahn? Amor te... até lógica Morri. Né? É é? Então quando dizias nosso caminho era com aquela coisa E agora? Estamos ali deitados Vem a chuva Ainda ficamos doentinhos Ok É de um mendigo? preparado abaixo da ponte? Olha estranho esta mancha que o Gastei vai de tipo desvendar, desbloquear algum poder por causa disto <risos> <risos> cabelo dele de dentro do céu. <risos> Há aqui algumas roupas a sobrepor-se como se fossem invisíveis. What? Curou. Uma. Mamão. Acordou. O que fez este velho? É que fez? Morreu. Morto não é o seu destino, destino ainda. Ok, Tu dizes. Ah, um braço artificial de um xenóvel, verdade do escultor. Uma réplica do braço humano equipada com uma variedade de mecanismos. Aparentemente criada para permitir modificações. Ah, fixe! Quer dizer que vamos apanhar, à medida que vamos passando os níveis ou o desenrolado das missões. Vamos ter cenas para evoluir aqui a nossa mãozinha. Está marcada em números de manchas de óleo e está impecavelmente conservada. Ok. Sou san mi NINI ABRETA OUKAN é de Ok, uh, é que hiro no ni se acordar, hiro nushi no no então, é meu braço o Shinobi. que é o Shinobi? Uhum. Okay. O gajo -gajo. que é o O é o Shinobi? E o sangue, que, que, que eles querem a o... linhagem dele? De linhagem do dragão? mestre então a ver se não estranhos estão se algo a ver com isso. Ok. A gente vai é ninguém. Para... apanhar isto. Nice. é isto? Isto é um ponto de controle. Ah, é tipo checkpoint. Ok. Nice. Vamos embora. Já temos um checkpoint. Oh! Acho não estava ali. Olá. Makotani. E que o sangue do dragão, mas eu também tenho isso. É o que é que eu é o que eu sou, é eu você no entanto que eu que é eu geralmente me mando, ah, ah Então eu sou uma médica que usarei as minhas capacidades para auxiliá-lo Ok, mostrar a cabaça Tenho que ouvir você, de certo que vai tratado, mas eu só tenho que sair sozinhos nessa cabaça Mesmo depois vazio, ela fica cheia outra vez, após um curto repouso ah, Sim, alguma forma melhorá-la? Traga umas -me sementes de cabaça Sim, o salão é ah, ficha, se consigo encher Noni É de nascença, não? entregar Ah, pensei que era uma Uma Marca de nascença Afinal não É à direita, deixa-me lá e ver Será que era só esta? Hum. Olá para like conhecer. Mitsu mm? mm. so, Komoto. Hm. Hm. Mas mm. Udeya Shinobi no. Mitsu Komoto. isso. É Não vou morrer, é isso? What the fuck? Porque a gente conseguiu matar a forma de matar e a ver aí à minha frente, caraca. Matar o desinfestado. Tentar-se tão perto como este. Vou aproveitar aqui para praticar esgrima. Eu já a ter missão. Seja se o Aceitar, ai, vamos lá. Treinamento. Ataque. Ah, fixe. Quebrar a postura. Ok. Ok, normalmente para no a segunda ou terceira é que eles perdem. É que eles perdem o. O bloco. Deixa-me repelir. Repelir é aquela cena de defesa, né? Quando atingir, repelir, o inimigo atordoado, é golpe mortal. Ok. Acho que qualquer coisa, o que, é que era o outro? Treinar, esquivar. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Esquivar. Ela não vê para esquivar e arrepender para contra-atacar. Ok. Oi, oi, oi. Não vale, isso não vale. Ok, já percebi que aqui. Muito perto. É <risos> Uau, hahaha, Ok, se consegui esquivar bem e depois fazer logo o, o ataque. Eu consigo matar. Lá. Merda. Ih! Osugadana. Sokomoto. É, tá feito. Sokomoto to no shūren da ga. Sore Sokomoto é... Não vamos lutar agora. Tenho mais fazer. Mas é fixe para melhorar a técnica. E gente fica disponível em outros lugares. sendo na caixa de frente, Aqui a caixa Significa que tem um dentro, ok? Eu vou conseguir entre os na caixa oferecendo dinheiro. Ah, cabrões! Esta está vazia. Venho lá a guita e eles dão-me coisinhas. Olha, se não me estão a dar nada estou a comprar. Né? Vamos aqui para salvar. Vou usar. Está feito. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. O jogo está realmente muito giro. Muito giro. Uh, jogabilidade. Uh, tá, tá, Gosto muito mais do que o Dark Souls né? Não tem nada a ver Está muito mais ágil uh, Tem muito mais estabilidade a lutar do que, uh, Pelo menos do meu ponto de vista Do que o Dark Souls uh, Agora temos que fazer o caminho aqui Para tentar salvar o nosso mestre Ou o nosso lord Perceber exatamente a história E por que é que eles querem o, o sangue? Para que é que eles querem o sangue? Vão fazer algum sacrifício humano? Por que é que eles querem o sangue? No... Não sei, mas é algo que vamos tentar mais ver mais à frente. Eu ainda vou fazer mais vídeos deste jogo, estou a gostar bastante e estou curioso também para perceber o que é que se vai passar na história. Portanto, conto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!